Você ganha dinheiro, investe, quando você investe você pode vender, você ganha, dependendo do momento que você vendeu, você pode perder, e é isso, é esse que é o jogo. Você tem que ter estratégias para você atingir o seu objetivo. Você vai para um canto, você vai para o outro, você entra em cheque, você tem que voltar, você tem que pular obstáculos para você atingir o teu objetivo. Eu te diria que daqui os cinco anos, o texto que vocês estão vendo aqui vai virar prévio. Daqui 10 anos, detalhe.